Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Rosana Pereira, sou formada em Letras, tenho mais de 14 anos, tenho 11 anos de experiência aí no ramo do magistério, descobri esse gosto ainda na infância, quando eu pegava os meus brinquedos, as minhas bonecas e colocavam todas sentadinhas... E eu, com o livro, fazia menção aí de ministrar uma aula, né, de transmitir algum tipo de conhecimento, ainda na infância. Então, é, eu vejo o conhecimento como uma forma de compartilhar, compartilhar ideias, compartilhar pensamentos. E todo conhecimento ele não é produzido de forma isolada. Ele serve para poder compartilhar, dividir e nós temos a oportunidade de, além de compartilhar e de receber, de aprender também. Porque a todo tempo, a todo momento, nós estamos aprendendo com alguém ou com alguma situação que, momentânea, algo que surgiu no momento. E partindo desse pressuposto de é, compartilhar ideias, compartilhar pensamentos, compartilhar e conhecimento, foi produzido dois cursos para uma academy, no qual eu fui é, convidada a fazer parte dessa equipe, que para mim é a pessoa é motivo assim, de muita honra e de muita alegria, porque eu terei a oportunidade de. É, trocar, ter trocas de experiências, de conhecimento. Então foi feito aí dois cursos é, para a área da língua portuguesa no que se refere à interpretação e compreensão de textos, que são é, habilidades, competências exigidas nas provas, na, na prova do Enem, em outros concursos, as pessoas elas confundem muito a questão de compreensão e interpretação. E também o que é texto. Nós temos que ter uma ideia definida do que seja um texto, do que consiste um texto. Muitos acham que texto é um apanhado aí de palavras, uma sopa de letras. De letras e, na verdade, não é só isso. Então, os cursos estão aí à disposição de vocês e eu espero que com, que com esse curso e com as próximas aulas, é, eu espero aí é, ajudá-los a sanar essas dificuldades que muitos, muitos alunos, muitas pessoas têm com relação à leitura e interpretação de textos. Tudo bem? Muito obrigada, até mais!